Estamos com o prefeito Itaiopolense, Mozo Mishikoski, conversa conosco. O prefeito, conta para nós como é que está o município. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que prestigiam a Rio Mafra Mix. Itaiópolis é o um município que mais cresce hoje no Planalto Norte de Santa Catarina, recebendo investimento de bilhões de reais, sendo prestigiado também pelo governo do estado, pelo governador Moisés, pelo Tiago Vieira, por Heron da Casa Civil. Prefeito, chegando já... Final de ano, praticamente um ano do, do seu primeiro ano na sua gestão, como prefeito e O que avaliação o senhor faz do seu governo? Um governo de grandes reformulações, né? onde o nosso marco principal é copiar o que tem de bom na iniciativa privada e trazer para dentro da pública, melhorando o que tem na gestão pública. Né? Nem tudo que tem lá é errado, muita coisa certa, mas precisa ser melhorado. Então é uma troca de experiência muito grande, muito valiosa para mim como pessoa. E, e acredito que os resultados que nós estamos tendo estamos tendo e apresentando ao, ao povo de Itaiópolis ao longo desses 11 meses de governo é altamente satisfatório, não somente na questão urbana, na questão desportiva, mas nas melhorias da malha viária, é, tanto com a ajuda do governo do Estado como propriamente por nossos recursos próprios, né? dando abertura, é, melhorando as estradas do município de Itaiópolis, que, é, não sei se todos sabem, mas temos aí praticamente 3 mil quilômetros de estrada do interior para cuidar. E a gente tem procurado fazer isso com assertividade, com carinho, com presteza, com dedicação e principalmente é, recuperando maquinário, zelando é, e conquistando novas fronteiras, né, regularizando pedreiras também. E isso se deve muito a um trabalho técnico é, de boa parte do secretariado que é envolvido na área. É, me refiro ao Mauri Gelpke né, e sua equipe. E eu acho que o ano de 2022 promete e promete coisas boas para Itaiópolis, Promete um parque de maquinário é, para a prefeitura com mais é, força, com mais opções para nós ajudar e assim podemos é, poder assim entregar uma uma administração. Cada dia que passa há mais a contento do povo de Itaiópolis. Prefeito, muito obrigado por nos conceder esse bate-papo. Um abraço ao povo itaiopolense. Nós que temos que agradecer sempre ao que o Rio Mafra Mix né, proporciona em termos de notícia, os fatos, a gente acompanha. Parabéns pelo trabalho, parabéns por você seguindo essa nova etapa da sua carreira. E estão convidados a prestigiar Itaiópolis a prestigiar o nosso Natal, a magia do Natal de Itaiópolis, que está muito bacana. O Robson já esteve lá, acredito que ele gostou. E será um prazer recebê-lo também, Márcio, você que é conterrâneo, né? E será uma satisfação muito grande. Um grande abraço a todos.